Eu vou colocar um desse Nesse Corte por causa do Danilo, então eu vou usar uma frase do Danilo que ele criou. Eu acho que é muito digna de ser a nossa hashtag, orgulho defino, né? Eu falei para todo mundo que eu consigo conversar antes do almoço, né? Que a gente praticamente um almoçou, só conversando uma saudade. Em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer cidade ou estado que eu trabalhei no Brasil, é muito orgulho saber que a cada momento que eu entro na sala de aula, eu carrego todos vocês, né? que ajudou a gente muito com a questão de pronúncia, a variação linguística com a Regina, que a gente está conversando no início. São todos os mestres. Então é, é, muito, é muito orgulho, muita gratidão, muito amor e muita felicidade também porque tem aquela história que quanto mais o tempo passa a gente melhora. E isso é uma prova, todos nós hoje estamos muito mais bonitos, mais inteligentes, mais famosos. <risos> Enfim, eu gostaria de agradecer de coração por muita experiência uh, Sandra, Leni, e Janete também, que foram minhas mães do Centro de Línguas A gente que chegou lá em 2007, barra 1, um, cabelo roxo Todo mundo tem essa fase negra da universidade A gente nunca imaginaria que ia acontecer com você E acontece, né? depois você vê como que a gente amadurece Mas elas estavam lá e nós morávamos na universidade, porque era graduação de manhã, centro de línguas à tarde até à noite. E a gente pegava o ônibus, ia dormir, né, em Vila Velha, ou qualquer outra cidade aqui da grande vitória, e voltava depois, e era UFIS o dia inteiro. Então a gente ficou quatro, cinco anos em família. Então é muito importante mesmo todo esse tempo. Eu achei estranho até, perguntei para todo mundo e conversei, por que só o primeiro encontro depois de 20 anos? Eu achei que já deveria ter acontecido no um décimo ano, né? Mas enfim, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. E hoje nós temos muito mais histórias para compartilhar. Falando em história, eu tenho uma com a Carla. Eu nem sei se ela lembra, mas isso é coisa assim de, de outro planeta. Mas que sendo de línguas proporcionou essa história. Né? Logo depois que eu me formei, em 2009, eu fui fazer minha primeira viagem internacional e tal. Então fui para. Ah, para Europa, ver Paris e Londres, aquela coisa bem mexer de alto Cheguei em Paris atrasado, porque atrasou o voo uma hora, mais ou menos, e eu tinha programado o transfer. Eu nem sabia, o que era aquilo. eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Eu nem sabia o que era chegar na área de desembarque, eu não sabia de nada. Tava com um monte de papel preparado, porque eu era tudo contra o organizado para não dar nada errado, né? Aí eu vim ligar pro transfer para avisar que estava atrasado uma hora. Eu pegava o telefone, o telefonista falava muito um francês comigo, eu nunca sabia nem telefonista no Brasil pegar telefone, não tinha telefonista. É uma coisa de, diferente, ou seja, culture shock totalmente. E aparecia lá, Raco Rocher SVP. Eu falei, eu sei que é SVP, mas o que é Raco Rocher? Um monte de Deus, eu, um trance, eu vou perder o França, e não ficar aqui na Europa, muito mais. Tem que ir um monte de gente, igual um final de Copa de Mundo. Eu tava desesperado já, aí eu olhei para aquele pessoal, eu não sabia, eu tava, não tinha mais esperança E apareceu a Carla, de branco, de cima embaixo, uma anja Ela nem lembrava de mim, mas quando eu falei assim, família centro de línguas CARLA! Aí caiu a ficha dela e ela me salvou, cara E eu já me apresento assim, Carla Robson Júnior 2007 barra 1, e a Carla falou, eu falei, o que é Rako cheguei? Eu vou desligar o telefone. Ah, eu falei, não, por isso que eu tava mandando desligar porque eu não tava com nada pra telefone desse. Você me onde eu tenho que ir, onde eu tenho que ir. Aí é acabou que ela falou, você tem que ir pra, pra portão D. Eu tava no ar, sei lá. Tinha que andar milhões de portões. aeroporto é assim, você sempre chega num lugar e você tem que ir pro outro lado do aeroporto pegar a conexão. Enfim, muito obrigado, Carla, por ter me salvado muito uma das milhares de histórias que a gente tem aqui, né? E interessante também que hoje é um o vigésimo ano o Centro de Língua a tá comemorando essa segunda década e eu estava lá no meio, não, na primeira década, eu nem sabia disso Para mim o Centro de Língua já existia há 40 anos, igual a coleção do Interchange <risos> mim, Era todo, tudo tão perfeito, tudo tão certinho, a gente era tão treinado pra, né? Para mim facção de professores de linguês, inglês, tem textos, linguês, mas inglês para todas as línguas, né, naturalmente. Mas eu também estava fazendo parte da construção daquela história e não estava sabendo. Então, novamente para terminar, eu agradeço muito a todos vocês da graduação, professores, mestres, colegas, né, colegas que estudaram, que fizeram pesquisa juntos, Janete, que abriu milhões de portas para mim com um laboratório de autonomia, eu gostaria muito de saber como ele está indo lá. Primeiro, <risos> ah, primeiro. Tá a gente encerrar esse discurso imenso, que não para de falar, a nossa hashtag hashtag de amor, hashtag de história, de duas décadas de história Orgulho define. Obrigado.